E aí, pessoal, World 0 na área, beleza, galera? Seguinte, mano, hoje trazendo mais um jogão aí de sobrevivência em apocalipse zumbi No melhor estilo Durango esse jogo aqui, eu tô falando do Last Day on Earth Survival O jogo é gratuito e o link para download está na é, descrição do vídeo Lembrando que para você chegar, galera, até o... O, o link do jogo é você realmente vai ter que acessar o link da descrição tá porque é bem difícil mesmo eu tentei jogar o nome completo do jogo é, na, na barra de pesquisa da Google Play não consegui localizar depois tentei pelo nome do desenvolvedor que é o K-Mobile não consegui e esse jogo aqui tá muito bonito tá se você quiser Série, avise quem quiser a série desse jogo aqui, porque realmente vale muito a pena. E é um jogo aí que mistura né, todos os elementos que é, a gente acha interessante, que é sobrevivência, apocalipse zumbi, multiplayer. Então tudo isso chama bastante a nossa atenção. Eu tô craftando aqui alguns itenzinhos e tal. Ó, os gráficos muito bonito, né? Gráfico simplista, porém muito bonito. E, assim, chama muita atenção os gráficos desse jogo. A otimização vai rodar em, basicamente, qualquer aparelho que você, que você tenha. E é 0800. E você vai ter que acessar pelo link da descrição mesmo, justamente porque não consegue achar pelo nome. Não sei se a Google ainda não indexou direitinho o... O nome do, do jogo e etc. Mas tá difícil mesmo, é, galera. E vamos... Ah, aqui eu não tenho uma picareta para esse tipo de... De, estru... de, de estrutura, né? Então vamos tentar aqui, ó. Ah, inventário tá cheio. Vamos aqui no meu inventário. O inventário não tá cheio. Mas beleza, vamos fazer o quê? Vamos... Usar isso daqui, que precisa comer, a Minha saúde tá baixa. Então, beleza. Vamos ver se agora consegue aqui dar uma craftada. Aí, consegui. Olha só que interessante. Já tá anoitecendo, mano. Já tá anoitecendo. Vamos ver. Ah, não vai. Tá falando o quê? Tá falando que meu inventário tá cheio. Caraca, velho. Vamos... Sei lá o que eu faço aqui, mano <risos> Deixa eu ver aqui Se eu consigo fazer mais alguma coisa é... Não, não Tá falando que meu inventário Tá cheio e tá anoitecendo Puta raiva Vamos pegar aqui Ah, não é por isso Eu acho que essa, é essa picada... Ah, agora foi Agora foi Aqui, ó, é o de baixo, eu tô me confundindo Ih, meu... Se for exatamente idêntico ao do Urango Durango do tinha um mapa imenso, né, galera? E você ainda podia navegar para outros mundos Lembrando, mano, se você quer série desse jogo Não se esqueça de deixar o gostei, comentar Pedir série que com certeza teria o maior prazer Em fazer série desse game aqui, meu Que jogos de sobrevivência Sempre estarão em evidência aqui no canal Assim como FPS Porque são jogos que... Me atrai literalmente, meu. Eu gosto muito. É, vamos tentar limpar aqui, né, galera? O local aqui. Fazer um, um negócio interessante aqui, né? Pra gente construir nossa base e tal. E, e dar aquela reforçada. Então, beleza. Esse daqui eu tenho que construir outra picareta. Pegar aqui. Tá falando que meu inventário já está cheio. Meu inventário está cheio. um 20 madeiras. Eu tenho que usar essa madeira para alguma coisa. Então, deixa eu retornar aqui. Eu queria pegar um bichinho desse, mano. Só que eles fogem. Eu acho que eu vou ter que fazer uma flecha, saca? E o jogo, galera, é multiplayer, tá? Então, eu tô online aqui com várias pessoas aí, etc. Aqui, vamos ver o que eu posso fazer. Ah, aqui, ó. O botão construir. Delícia. Então, aqui... Eu tenho uma madeira, então aqui eu vou fazer o que? Vamos fazer o que aqui? Beleza. Tá, beleza, beleza e beleza. Agora o que eu quero fazer? Eu quero levantar... Não aqui, eu quero aqui. Aí, beleza, beleza. É, aqui eu vou colocar uma janelinha. Que eu vou colocar a porta. Aqui fechar, fechar e fechar. Beleza. Deixa eu pegar esse zumbi aqui. Vamos. Mata, mata, mata, mata. Aê. Level up. Show de bola, galera. Agora a gente já tem uma casinha aqui, mano. Temos uma casinha. Vamos ver o que pode fazer aqui, ó. Funilaria. Bom. Ainda não posso fazer muita coisa aqui. Mas beleza. Já temos uma casinha isso é muito bom. É, vamos transferir algumas coisas para picape. Eu acho que essa picape aqui a gente pode usar para... É tipo um baú, né? Um baú nosso, beleza. Então, agora sim. Agora sim. É, vamos ver o que mais dá para fazer aqui. Ele precisa desse, desses points aqui. Isso aqui é o quê? É, para caçar. E eu vou precisar de três madeiras. Então, eu vou vir aqui pegar três madeiritas. Vamos ver. É... Tá, pegar quatro. E vamos usar isso daqui. Ok. Craftei. Beleza, agora eu tenho um instrumento de caça também, galera. Temos um instrumento de caça. É essa corda aqui eu acho que por enquanto não, não iremos usar, galera. Então vamos transferir essa corda, vamos transferir isso daqui, vamos transferir isso daqui, vamos deixar só as ferramentas de caça. Entendeu? Que é imprescindível aí para nossa sobrevivência. Galera, o jogo é esse, o primeiro link da descrição. Se você quiser série, não se esqueça de comentar, avaliar, deixando seu gostei, tá ligado? Comenta aí o que você tá achando do jogo, se você quer que eu traga a série e se você vai baixar aí pra gente se encontrar aí pelo mundão louca aí, tá ligado? Mas é isso, galera. Tamo junto. Valeu, falou, eu fui. Piu!